Saudações irmãs e irmãos, sou Edivaldo Ezo e desejo-lhes felicidade, saúde e riqueza. Alegremente lhes convido a orarmos a oração da prosperidade. Assim oremos. Eu sou tão feliz e grato agora porque sou saudável, feliz e rico. Eu sou tão feliz e grato agora porque sou saudável, feliz e rico.